Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Last Oasis, muito obrigado a todo mundo que acompanhou o último vídeo E galera, esse vídeo foi gravado durante a live que eu fiz ontem, é, eu já tinha avisado né, no primeiro vídeo que ia fazer uma live Se quiser acompanhar o link está na descrição, facebook.gfb.gg.br e fiz bastante horas ontem, eu curti pra caramba o jogo, espero que vocês gostem também é, Grave quase tudo que fizemos lá e avançamos bastante galera, avançamos bastante, tenho bastante episódios pra vocês Então, continue acompanhando, me acompanhe no Facebook também para assistir ao vivo, grande abraço e seja feliz hum. Será que criação não é? interativo partes... E... O que eu queria, mano? <risos> andarei dizer, renomear. Ó, oh, andarei vagalume. Vou chamar ele de... Corredor. Mini corredor. é maluco aí a calando aí. Tá Carona? Cara, mas eu não sei como eu vou criar aqui, mano Ressurgimento... Restante 0 barra 0 Água ah. Tá Crie um compartimento de carga no um seu walker Ó. Tá, abrir armazenamento Melhorias Ah, achei! Beleza, só preciso de madeira. Achei, achei, achei, achei. Ei, qual parte qual do tutorial vocês estão aí? armazenamento ah. de água. Ah tá. Eu tô no negócio de materrupus. Que eu não sei o que é isso. O que? Matirupos. Ah, rupas, os macacos. Os macacos, os macacos. Ah, mas. Eita, peraí. Tem os macacos por aí. Mas eu vou pegar tanta coisa, tanta coisa, mano. Vai ver. Vai ver, parceiro. Opa, Luiz, muito obrigado pelas trelas, mano! Tamo junto! A então, galera avisei que ia ter live, né? No Facebook e tá? tal. O link tá na descrição. A galera vai chegar depois. É, é Nossa! É igual no vídeo de, desse vídeo, cara. O primeiro, o segundo, o terceiro comentário que tava no, no vídeo do do last Oasis. is. Oh, faz live de Dead by Daylight. Tá sacando, né, parceiro? Tu tá de motherfucking sacanagem comigo, né? tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá Tô criando... Comparti comparti compartimento de cargas. Tô criando... Tô criando compartimento de cargas, hein, cara. Eu tenho que fazer um de água. Oh! Well, well, hey, my friend. What do we have here? Coloque água no... Re Nossa senhora! Tudo isso de água, mano. que colocar 30 águas no negócio aí, o Red é, então já vou começar a fazer água aqui, louco. 30! Bota no negócio do. do. do.. beleza, 30. Tem que fazer 30. Vou fazer 30. Como é que eu vou fazer. Como é que eu vou fazer para levar pro negócio do. Eu tenho que encher minha garrafinha. Primeiro eu vou tomar água, né? Só vai fazendo, vai. Primeiro eu vou ter que. Beber água até encher a minha. Encher o um negócio Enchei. aqui. Calma aí. Daqui, será que vai daqui pra cá? Abrir armazém. Abri armazém, mano. Vai, água. É, é isso mesmo, cara. Tu vai ter que fazer no. Oh meu Deus, essa gata aí, mano. Já coloquei cinco, mano. Vamos que vamos. Tu vai ter que encher o seu negócio e daqui, ou, ou, ou será que tem? Não, não tem, acho que não tem, como não Tu leva no negócio lá da a garrafinha que tu fez e tu vai levando pro... Pro, pro robozito, robozito, naviozinho A barrinha sei, tá não. cheia aqui, a barrinha verde que tá cheia de água, né? Que barrinha? Da, da garrafa improvisada, não sei com que enche isso ela, ela enche cinco Botar ela no equipamento do meio Não Ih, cara vai precisar de muito, mano Quantos? 30? mil amigo Haja paciência, hein, velho. Haja paciência, mano Vai fazer, eu vou pegar mais casa aqui, mano. Mas tô desocupado mesmo. Pega fibra, cá, pega tudo. Daqui a pouco a gente vai vai buscar os amiguinhos. Tem que fazer um RoboCop gigante, mano, RoboCop. Robomadeira. madeira. <risos> caras que estão morrendo aí, tá vendo? Flatus, ah, Miggins. É é hum? é Outros players? Morrendo pra macaco? Não, mas esse aqui. Rupa os sentinela. Rupa os cabanjo. Hum, deve ser diferente, cara. Eu acho que daqui a pouco a gente vai tretar com eles e vai apanhar. Eu só acho, hein? É, jogou em sim, cara. Jogo Indie, cara Já viu uma empresa AAA fazendo um, um jogo de sobrevivência, cara? Mundo aberto? Acho que não existe O oh, macaco! Uh. Opos aproveitar para pegar os cartos aqui, mano. <risos> tem um monte de amiguinhos aqui amiguinhos não não vem vem oh, aqui comidinha comidinha comidinha <risos> que grito foi esse cara eu acho que vou ter eu vou precisar de <risos> Mano, Rupo ah! ah! é o um macaco, né? É, é um macaco, o macaco. Rupo. Oh. Ah, eu um ah. Ah, que Deu certo aqui ganhar. Né? ondeis Tem que armazenar um monte de água aqui para você viajar. Aí. Why new face, an adversary you cannot beat. Hum. Remember the grappling hook bolted to your arm and take flight, it oh, is yeah. a nomad's greatest weapon. Grappling, cara. Pra é apertar o botão do meio, ele fala que tá quebrado. Esse aqui é o grappling, né? Cadê o grapli mano? Cri, Queria... ok. Tá, como que usa? Tem que equipar onde não ah. alto esquerdo. There is a cactus overflowing with energy. It grows higher than the tallest walker. Hmm. Seek the mystical fruit it bears. Tem que achar um cactus que cresce sei lá onde mano, botando meio do mar. Você ob obtém eixo de madeira de roupas? Achei até. fazer a machadinha sabe qual é o eixo de madeira lá hum. onde que é calma aí o que eixo de madeira machadinho é uh... calma aí no, no equipamento eu acho. não não é no equipamento não tem os macacos com uma lança mano corre é, o equipamento mesmo. The trust between the tribes is fragile because we are swayed by greed. A nomad will forget his oath as quickly as the sun melts the ice. Vamos deixar o like e compartilhar ao livro em modo público pessoal. Ah, não. Eu Vai parceiro, vai. Nossa, acabou a stamina, mano. A minha pergunta é, como que eu vou descer daqui? Eu vou descer, eu vou descer, peraí. Essa mina pra cá mano. mas né mano. Ei, ei. Encontre. Ué, onde que eu vou achar um acampamento de rucos, mano? Que eu é achei isso? um aqui. Acampamento? Acampamento? Não, uma casinha que tinha um de dentro. Ih, rapaz Tem que achar essa casinha Certamente. é uma casinha com muito que eu quebrei ainda é? Cadê? Casinha aqui, deve ter, né? Tem algum lugar escondido aqui, calma aí Em cima não deve ser, os macacos não, não vi eles subindo nada Mas tu saiu do negócio lá? Ah, desci, sim, saí descendo. Ah, então pera aí. É, onde que eu tô aqui? No mapa? Não, que... Ah, também tem aqui, ó. Hum, tem um pouco de excremação no meio do mapa. Esse aí que é acampamento ou não, né? Ah, esse quadrado aqui a gente é o tutorial, sabia? Uhum. Pega um aqui. Vou pegar meu Robozinho e sair Procurando essa casinha que fala. Oh, onde tem acampamento? Fala Fala logo Vai falar Deixa eu ver lá atrás Eu vou de, de, de carro Eita, já acabou minha estamina, mano. Cadê o acampamento? Macaco. Macaco. Oh. Eita. Bom, aqui não tem. Eu acho que tem que sair daqui, velho. Como é que eu faço esse negócio aqui? Tipo, incremente uma característica de personagem Porque tá no peito aqui, mas não tô entendendo Aí tu vai clicando, onde que tu quer aumentar na vida no. Vai segurando Ah, tá Entendi Será que ele quebra esse negócio? Bem mais rápido esse negócio. Ai, quebrei. Não, quebrei não. Quebrei a ah. arma. Que o que esse negócio aqui, mano? De qualquer jeito, eu tenho que matar 10 macacos. Tem um macaco aqui. Uma não, duas. Na cabeça. Faixar aí. Quanto que custa esse jogo? Eu não sei ainda, não saiu, cara. Ah, deve sair na faixa de 40 reais, pelo menos. 35. O problema é que ele não marca um objetivo, sabe? Se vira é nos 30, acha ah, uma casa dos macacos e. Cadê a casa dos macacos? Eita, tá quebrando nada o negócio aqui. Acho que eu vou visitar o Red Fair, galera. a gente faz visitar as cães. Sai, não quero visitar, não. Sai aqui. Ah, tá. Cansado <risos> O que, que é isso aqui, mano? Talvez você viu o acampamento como é que é, não sei se é acampamento, mas tem uma. Mas já peguei o item já dentro, tinha um nada interessante. Macaco! Macaco! <risos> Acho que tem essa pedra aqui pra, pra, pra, pra. Ih, precisa de picareta, mano. Precisa de picareta, mano. Vambora, hein? Cheguei, família do meu coração. Você abriu o mapa da Azul? Do meu lado já. Uhum. <risos> eu que achar como descer aqui, calma aí. Cara, tem umas pedras que a gente dá pra farmar aqui hein, com picareta. Macaco, macaco. Uau, uau, eu também. Uau, uau, uau, Tem dedo de mel, aí você não tomou de mim, cara? Você tá maluco? Tem uma banana vermelha, cara. <risos> Opa! <risos> não sei se é uma banana isso aqui. Banana vermelha, eu não eu errei, mano. <risos> banana vermelha, acertei, galera. Pronto. <risos> de onde tiraram uma banana? para dar onde tiraram banana vermelha? head Fair, head Fair. Redfer inocente, <risos> galera. <risos> Cadê você, Redfer? Tô vendo espaço. Espaço aí. Nossa, frio. Tô vendo? Esse aqui é o seu negócio que você tá construindo, é? Tô fazendo. Cara, parece uma aranha, mano. É, neném. É que você vê um. <risos> <mano diferente, risos> né? Será que dá pra tirar essa lá? mano? Não, não quero testar, mano. É só testar rapidinho. <risos> ai, ai. Vem, maluco. Vem. Deixa eu parar lá. Vou visitar a Sky. Sei. Ali, ó, tem um acampamento ali. ó. Desce pra esquerda. Aonde? Sumiu. Ah, sumiu. Tinha uma casinha aqui, mano. Sumiu. Não tá mais. Era pra direita ali. Não, tem que achar cinco, cara. 5. Opa, e aí, galera? Tudo bom? Vambora. embora. <risos> Mano, mas me respeita aí, mano. Cara, ele tá quase me matando, mano. Ele tá nisso? Piuí. Já fez? Pera aí, chega aí. Pegue a sua fogueira aí, cara. Primeiro. Pera aí. A fogueira tá lá longe. Tá em cima. Pegar é uma conquista também, uma missão, cara. Devia dar um zoom, cara. Dá no pra personagem dar um devia dar zoom. Ah, no personagem? Como não? É, um Vou atropelar esse morto. macaco aqui. Né? Ah, não atropela não. Ah, que triste, ah. mano. É que a visão de ver, de ver em terceira mais longe é muito mais bonita. É legal. Parece uma, uma lagosta gigante. Uh. Oh, mano. quase matou cara. Ele consome sua estamina Quase me matou cara <coughs>